A meditação do Gatinho Alegria. Então, vocês coloquem as mãos no chakra cardíaco e simplesmente inspire e expire e ouça a música que eu vou guiar aqui. Sinta essa vibração. Essa vibração é um presente da natureza para você. É o um honrado, o catinho, alegria. É uma frequência de cura. Eu peço a você que feche os olhos e apenas respire. E entre em sintonia. Se conecte através do seu coração. deixe que essa vibração deixe que essa vibração se propague por todo o seu corpo massageie cada órgão do seu corpo e traga a nutrição adequada para cada célula do seu corpo fortaleça o seu sistema imune Organize, que limpe e que nutra todos os seus chakras que limpe cada emoção represada em cada órgão do seu corpo e nutra Cada órgão com a energia vital, na frequência precisa, na frequência exata, que restabelece a cura e a energia vital, traz saúde, faz e e que te conecta com o teu propósito, que te conecta com o teu amor próprio, com a tua, com a tua essência. Que você possa acessar o seu médico quântico, o seu médico interior, que você possa acessar a farmácia divina que tem dentro de você e seu imenso potencial de altura você possa se acolher, que você possa se perdoar, que você possa ter autocompaixão, que você possa também perdoar e ter compaixão com quem precisa, com quem você precisa se reconciliar, principalmente com seus pais. Isso.